Hoje vou ser um mergulhador. Tirar isto não vejo nada com os óculos. Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Perfé. E sejam bem-vindos a mais um Perfec que é onde nós jogamos e o jogo de hoje é subnáutica. E tenho de ser sincero, esta já é a terceira vez que estou a gravar isto porque da primeira vez que é assim me mudaram umas configurações e a gravação do jogo ficou toda lagada e da segunda vez o cartão de memória da câmera ficou corrompido e perdi todas as gravações. Mas pronto, espero que a terceira seja de vez, portanto sem mais demoras vamos para o jogo. Ora bem, começar novo jogo e aqui vamos escolher o modo sobrevivência porque é o mais parecido com a realidade e temos vidas ilimitadas. <risos> Eu não sou assim grande jogador, portanto, isto dá jeito. <risos> clique em qualquer botão para começar. Vamos começar então. Ora bem, isto começa com a nossa nave a cair e há uma grande explosão e não sei o que e ficamos num planeta rodeados de água e vamos ter que explorar o um mundo aquático assim dizer desse mundo e sobreviver Aquilo vamos com uma chapa na cabeça não dá muito jeito mas pronto o fogo Sei que faz frio, mas também não é preciso meter-se na Paga! Vai, vai, vai, vai! Oi! Estas que ainda nos queimaram. Agora aparece isto. Diz que estamos com um traumatismo craniano. <risos> Aí está. <risos> e ainda é o cenário, o melhor cenário possível. Foi só um traumatismo na cabeça. Nada demais. Tiveste só, só tiveste um traumatismo na cabeça. Pronto, subimos aqui. E aí está. Pronto. Agora margulhar uhum. bem agora vamos explorar por aqui está aqui isto, isto dá jeito e vamos aqui para a zona mais funda procurar aqui um uma cena, é lá, para lá de sepidar. procurar aqui umas cenas que parecem uns espermatozoides amarelos porque eu gosto de ter uma faca, e isso é um dos materiais para construir a faca. Hum. É para onde? É para ali. Yeah. Pronto, ali está. Isto está aí a fundo. Temos de ter cuidado com o oxigênio. Se morrermos, perdemos alguns dos materiais que temos. Oi. Se bem que agora não temos praticamente nada, portanto também não fazia assim muito mal. A nossa comida é que já está aqui a. Ninguém quer saber. A nossa comida já está a meio. Vamos aqui apanhar um peixinho. Da cá, peixinho. Da cá. Quer ser é ter amigo haha ainda não vou-te comer uh, cogumelos mágicos nã, nã, nã. apanhar aqui uns quantos bem estão aqui caixas não tenho a certeza se isto dá para apanhar agora uh, pelos não Vamos voltar para perto da nave Procurar aqui uns Umas pedras preciosas Tipo quartos e assim O titânio também dá jeito Para algumas coisas Mas Bem, agora no início É praticamente só explorar Um ovo de um alien <risos> Mutante peixe. Está cá. Logo. Não. Não. Bem. Estou aqui para a nave. Vou fazer comida. E... e temos muita água, portanto Vamos cozinhar os dois peixes Um peixinho cozido Ok, lubrificante Lubrificante <risos> Borracha E pronto, já conseguimos fazer uma faca Fazer mais disto Já não me lembro se isto Se é preciso disto para alguma coisa Mas Deve ser. Olha, Afinal até dá jeito Isto faz com que nós andemos mais depressa Na água Ok, vamos então comer nham, nham, nham, nham, nham, nham, nham, nham. Uh, já temos é pouca vida portanto... sim Siri, ninguém quer saber uh, sei que havia para aqui ah, é aqui, um medkit já temos a vida quase toda vamos então procurar titânio e coisas assim que dão sempre jeito. dar aqui para a faca. Ahá, vinham lá agora aqui. Vamos abrir isto. Uh, precisamos é de um scanner. Eu já não me lembro o que é que é preciso para construir o scanner, vou só aqui rever. Ok, nunca tinha reparado nisto. Está aqui um rádio estragado. Precisamos de uma, de uma ferramenta para reparar. Ah, é esta. Ok. Precisamos de titânio e de enxofre. E precisamos de titânio e uma bateria para o scanner. Que a bateria está algures aqui. A bateria está aqui nos eletrónicos. E é preciso cobre. Ok. Então precisamos de cobre. De, de titânio. E de enxofre. Vamos então. O enxofre pode ser apanhado de onde aqueles peixes de balão saem. Portanto... Aqui saiu um, portanto, deve de haver para aqui alguns. Oi, ah, nice. Que tem uns gráficos muito bons. Ah, bem, aqui mais um ovo um de extraterrestre. Aqui quarto. Já não me lembro bem de onde é que aquele peixe balão saiu. nada Ei, que pedões. Seus porcos. Acham bem. Ah, vai ficar escuro. está se a ver. Cá, peixinho. Anda cá, anda cá, quer ser teu amigo tá. Moiguinha, haha Vai, guia-nos Aí não se vê mesmo nada definitivamente perdido <risos> tirando que sei onde é que está a nave mas de resto não se vê nada é. alguns para aqui deve haver uma gruta se nós vamos Para nós apanharmos enxofre. Ah, olha. Hum, ok. Estava ali a dizer para, para dar com a faca. Naquilo. E apanhamos uma coisa diferente. Apanhamos Estas ervas que fornecem comida e... oh O que é que anda para aqui? Deve ter sido um peixe-balão, talvez? Estranho. Estava quase à superfície. Hum, Anciais. Lá, stalker. Ah, está aqui a nova. Gosta-se ver. isto. A água também já está a diminuir. Vamos lá ver. Então, ok. Fiber Não sei o que é que é isto uh, vidro hum, Não sei se precisamos de vidro Uh nice Ok isto dá-nos dá para fazer kits médicos Not bad. Uh, Precisamos de encontrar é titânio para fazer aqui um para fazer aqui um cassivo, isto deve dar jeito para, para nos afastarmos um bocado mais da nave e conseguirmos guardar o que apanharmos. Verificando. <risos> uh, ah, ok. vamos lá à procura de cobre e de titânio é, se bem que isto é de noite e custa saber, a ver mas Pronto. vamos aqui ao pé das rochas vai ser é mais fácil bora bora o que mais fica de dia? Ah, já está a ficar de dia, finalmente um, deve de haver uma lanterna, mas agora também não vale a pena estar a ver isso porque como já está a ficar de dia Vou apanhar aqui isto apanhar cá Vou procurar aqui cenas ok Cobra, nice. Ah. Interessante. Ok, cobra. O que é que dá para fazer com o cobra? Ok, um aparelho de flutuação de emergência. Basicamente, deve ser tipo, se estivermos a afogar-nos, isto leva-nos à superfície. Uh, e mais nada ah ok a bateria tá uh. precisamos de titânio para fazer o scanner titânio e enxofre para fazer aqui a ferramenta de reparo vamos aqui fazer água é, fazer água de um peixe <risos> ok peixe frito e pronto está certo vamos ver a aguinha não ah, agora comei também aqui um peixe uh, não sei para que é que servem estes ovos de extraterrestre mas mais para a frente devemos perceber o que é bem, para lá então uh, ok, titânio, nice vamos explorar aqui mais okay, quarto, hmm. oh, mais quarto, detecting enxofre, of ok. Já temos o enxofre e o titânio, vamos então experimentar a, vamos então experimentar a criar a, a ferramenta de recuar. Uh, vamos lá ver o que é que isto faz. É, não, não é aqui, é aqui. Ah, está de um bocado gago. Não, não, não. Ah, ok. Temos de monitorar para ver se há mais... Se há mais sinais de emergência de outros de outras de outras navezinhas como esta ah, pensava que era só esta mesmo pensava que estávamos sozinhos afinal não Sim, afinal há mais sobreviventes procurar um bocado mais titânio olha mais uma vez extraterrestre deixa <risos> uh... é que faz este barulho oi não me parece muito amigável Vamos aqui um bocadinho mais para longe. Oxigênio. Ah, oxigênio. E outra vez terrestre, só encontramos ovos. O que é que será que isto faz? Oh. A sério, eles vêm atrás de nós. Venham cá, Derrotos os a todos. Vá cá. Toma ias me atacar toma tu também Anda cá não tenho medo de ti toma lá quem é que mandar aqui a ah, por ainda ficaste da cá! <risos> Show daqui! Isto é a minha nave! Oi, não me mordas, então! Não sou comida, não sou nenhum peixe! Tu também! Da cá! Toma lá! <risos> ah, é isso mesmo! Acho bem que se vão embora! bem, <risos> ainda está aqui outro Vamos aqui para a nave então É um bocado estranho eles só aparecerem depois de termos reparado o rádio Devem de sentir alguma coisa Alguma... Devem sentir alguma onda... Devem sentir as ondas de rádio ou assim. É uma possibilidade. Olha, uma lanterna. Nice, agora à noite já conseguimos ver bem. Uh, mas bem, já enfrentamos estes Stalkers e, e já avançamos um bocadinho. Portanto, acho que vamos ficar por aqui. Mas pronto malta, espero que tenham gostado, se sim e quiserem que eu continue basta deixarem um like aí em baixo ou comentarem e pronto, vemos nos na próxima. Abraços, beijos, abrajos e até logo. subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe,